Eu vi que o Chevy veio aqui e falou de um HD, né? E aí, o que que rolou <risos> com esse HD? É, mano, ele falou que da, da casa lá que, <risos> que deu boss que deu bica no carro. Meu Man, irmão. Ele tem esse HD até hoje, ele falou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 tá ligado bem que sabe aquele que passa, passa, bate um pouquinho, fica todo e, e amassa, fica Você viu na hora? os riscos. Não vi que eu tá, ta... eu, eu só soube depois. Você me entende? Meu Deus. Mas o Skipirt tinha feito isso. O Chevy, um dia antes tinha ido com o Mustang que ele tava pelo lado da casa, parado na, no, no quarto dele e começou a fazer zerinho na grama. Então a grama tava toda rabiscada de pneu. <risos> pra que que ele tipo, fez Tipo, vou isso? embora da casa, foda-se. <risos> tô pagando 30 mil dólares pra Ele que compra grama, pinta, cria coisa nova. Isso foi a mentalidade, né? Aí depois pega o Chevy, os cachorros tudo começa a entrar na piscina. Tia, tia, aí, aí eu lembro que, tipo, eu fechei tudo, Rabicoff, todo mundo fechando tudo. Aí daí, do Isso, nada... você já tava indo embora? Tava começando embora já. Já tava todo mundo, tudo fechadinho Mala pra ir embora. Pronta. E os cachorros molhados entraram na casa. Ah, Tio, deixa, vai, vai, tio, vai, vai, corre por aí. Aí o tio subia no, no sofá caro de não sei quantos milhões de dólar lá, de 100 mil dólares, sofá branquinho. Tio, Alexa, meu cachorro também, subindo. E eu, meu Deus... Nossa, você louco. tem um cachorro só Alexa? Quantos, eram quantos cachorros? Alexa, Alexa só.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 e, e, tipo, eu lembro que a gente tentou eliminar esse agredito de qualquer jeito. Como que o Tchev pegou o HD, trouxe até o Brasil e não perdeu até hoje? Tá é com ele? Tá com ele até hoje, irmão. Por que, que vocês não fazem é. uma reunião, Pega uns goró e fala assim, mano, vamos ver. Joga mano. de um balde. Não, é, faz a última... <risos> antes, antes, joga, joga, tipo, num site lá aleatório, tá ligado? Não, não, não. <risos> não, pelo amor de Deus. Pega assim, ó. Vocês assiste, assistem. Assiste, dá risada e queima. É.